Bom dia querido Ser de Luz, que alegria estarmos juntos novamente. Hoje é o nosso quarto dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com a Mãe Maria. Respire calma e profundamente e a cada inspiração e expiração se permita banhar-se na energia amorosa de Mãe Maria. Sinta quanta amorosidade ela vibra por você. Um amor puro e doce. Entregue-se. E sinta esse infinito amor te envolvendo. Sinta em seu coração quanta paz ela te transmite através do seu sorriso sereno. Veja quanta ternura e carinho há em seu olhar. Envolva-se em seu manto sagrado e se deixe embalar por sua doçura e delicadeza. Perceba que Mãe Maria está à sua frente, de braços abertos para te envolver docemente. Abra-se para receber esse abraço gostoso, quentinho e aconchegante. Se deixe embalar nesse abraço e deixe ir qualquer tristeza, mágoa, dor ou insegurança. Perceba o seu coração conectado ao coração de Mãe Maria, que pulsa e vibra no mesmo ritmo. Você se sente amparada, apoiada e protegida. Você se sente revigorada. E pronta para mais um dia. Entregue-se para viver a paz e a harmonia em todos os momentos do seu dia. Um imenso sentimento de paz e gratidão envolve todo o seu ser. Você se sente abençoado e leve todas essas sensações para o resto do seu dia. Não há